E aí galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu mostro pra vocês um novo jogo aí pra você estar tá jogando e ganhando dinheiro, beleza? O app aí é o Hash777 Online e basicamente o link pra você se registrar tá na descrição. Você vai criar aqui uma conta, vou criar aqui com vocês, a gente vai estar tá testando junto, coloca o seu celular, sua senha coloca aqui o código de convite, vou deixar o meu para vocês na descrição, você colar aqui, ou já vai estar tá no link direto, e o capt aqui. Então, vamos estar tá se registrando. E agora, galera, eu vou estar tá fazendo pelo meu celular para poder ensinar para vocês o passo a passo. Então, a carteira indicada para você fazer isso é essa Tron Link, tá bom? Vou estar tá entrando aqui, você vai depositar seus Trons aqui nessa carteira, porque basicamente, para você estar tá jogando o jogo, você gasta em Tron. E o bom é que o Tron tá bem baratinho, tá galera? Então, eu coloquei aqui 20 Tron, que a abreviação TRX, tá 1,40 dólares, mano, então você pode botar tipo 1,50 reais, 3 reais, 5 reais nesse joguinho aí, já dá pra jogar um pouquinho e ter lucro, entendeu? E você vai aqui em Discover, né, nos apps, e você vai estar tá colocando aqui o URL do aplicativo aí, tá bom? Pronto, aprovei pra entrar aqui na minha conta, tá, e vai estar tá entrando aqui no hash777. Vou estar tá fazendo meu login, que agora ele tem acesso aos trons que eu tenho através da carteira, entendeu? Vou colocar aqui em português, tá, eles têm a versão em português. Então aqui tem as instruções, esse jogo é meio hacker, né? Então são dois jogos que aqui você tem pra jogar, então tem o hash guest que basicamente é o último caractere do valor hash é de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, F tá? Então são 16 caracteres do quais 16 é um deles, então você tem que adivinhar qual é, tá ligado? Então você chuta qual é e o sistema vai calcular uma recompensa, então se você escolher apenas um resultado e ganhar o um prêmio, você pode receber como recompensa até 15 vezes mais, tá ligado? Então depois que você seleciona o um resultado estimativo, você confirma o envio e o sistema mostra o endereço da transferência TRX e você pode pagar qualquer valor de TRX, tá bom? Você pode ganhar aí e automaticamente se você ganhar já cai na sua conta, então vamos vir aqui ó, nessa loteria aqui por exemplo na loteria o mínimo pra você apostar é 10 TRX, tá bom? Já o outro que é adivinhação de hash, é 1 um TRX só cara, eu acho que nem sei quanto é isso, deve dar uns 30 centavos só, então por exemplo estamos no da loteria aqui ó, e aqui você pode estar tá apostando na loteria o número 5, 4, 3, 2 ou 1, se você acha que ele vai ser alto, baixo estranho ou mesmo, e se você acha que vai ser exatamente o 0, o 1 o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 o 8 ou o 9, então por exemplo, você pode escolher aqui o número 5, vai ser aqui o 9. Você apostando 10, se cair o número 9, você ganha 95 Trons. Você pode apostar que vai ser é, um 9 ou 8. Você vai ganhar também no 25 tron, só que sua aposta vai ser cada vez maior, tá? Então é basicamente isso. E aqui a cada tempo é selado aqui, você não pode apostar mais. E basicamente é isso. São números de transações reais que eles vão fazendo aqui. E você pode estar apostando realmente. E, e você pode estar conferindo aqui no Tronscan, vocês estão vendo? Ó, você pode conferir realmente os hashes de bloco ali. Então, por exemplo, vai virar um número aqui. Vamos lá, 26,675. Tá ligado? Ó, foi para 92654. Então a galera fez as apostas aqui com base nisso, entendeu? E temos também aqui o jogo, o hash guess, tá? Então aqui tem as regras do jogo. Então o último caractere é de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABC, D, o, F, tá? Então você seleciona um ou mais resultados de suposição e o sistema calcula automaticamente o múltiplo de recompensa. Então a gente já leu isso aqui basicamente, né? Então vamos lá. Então vocês podem ver que se eu selecionar só um, tipo zero, eu tenho 6,25 chances de vitória. Se eu selecionar o 0,1, um, já aumenta para 12,5. Para 0, 1 um, e 2, Aumenta para 18,5. E quanto mais você selecionar, mais chances você tem de vencer. Você pode selecionar até 15 dos 16... E você tem 93,75% de chance. Só que você ganha, tipo, só 0,1% ali de lucro. Então, quanto menos você selecionar, menos chance de vitória você tem, mas mais ali o multiplicador vai ser. Então, com 50% de chance, por exemplo, quase dobra ali o investimento. Então, vamos botar aqui, ó, metade. Chance de vitória 50%, eu ganho 1,9%, tá? Então, vou clicar em confirmar aqui. Eu vou apostar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Vai dar um aqui okay aqui, vai carregar. Agora, eu seleciono quanto eu vou apostar, cara. Então, posso selecionar a partir de 1 aqui. Tá? Então, vou iniciar aqui o pagamento, vamos ver. Vai pedir para mim confirmar, beleza? Sempre pede para confirmar, isso é legal. Confirmei aqui e ganhei, ó. olha só que legal. que o último número aqui foi o 5, foi G20, não, não, não, não, acabou com 5. Então, eu apostei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu ganhei 1.9, apostei 1 um, e gerou 1.9. Olha só, voltar. Legal, cara. Esse aqui é mais legal que o outro, na minha opinião. Por exemplo, eu coloquei o F. Se eu acertar é, o F, eu ganho 15 TRX tá? Então assim, você pode fazer a estratégia que você quiser para ir ganhando, beleza? E vocês podem ver aqui que eu paguei um TRX e já recebi na hora 1.9 TRX, bem legal, né? E é muito importante mostrar para vocês também que esse aplicativo tem um sistema de marketing, tá? Então você pode clicar em equipe aqui, vocês podem ver que tem level 1, level 2, level 3. Então, por exemplo, cada pessoa do seu level 1, você ganha 1% do total que toda essa pessoa faz transferência, tá ligado? No level 2, você ganha 0.6% do total da pessoa fazer a transferência e no nível 3, 0.4% de comissão então, ou seja, quanto mais pessoas você indicar para estar tá jogando esse jogo, mais você pode ganhar. Então, se você quiser ajudar o canal, você entra pelo meu link, que vai estar tá na descrição do comentário fixado. E se você tiver bastante amigo, pode compartilhar no Facebook, Twitter, Instagram, canal do YouTube. Você compartilha, quanto mais gente você chamar, mais você vai ganhar, entendeu? E todo mundo pode ganhar. Então, clicando aqui em compartilhado, por exemplo, vai ter o seu link. Então, esse é o meu link que eu vou deixar na descrição. Você pode entrar pelo meu link. Vai ter o meu código, você pode colocar. E você vai compartilhar o seu link, no caso, aqui, tá? Então, galera, sério, vale muito a pena você compartilhar tá bom? Por exemplo, se você convidar 50 usuários level 1 e seus 50 usuários também convidar 50 amigos, basicamente você ganha 2.500 usuários, tá ligado? E se todo mundo, tipo, transferir 500 TRX, basicamente você vai ganhar, tipo, tá falando aqui os cálculos, 257.750 TRX. Então, tipo assim, cara, se você conseguir fazer bastante marketing de rede, dá para você ganhar bastante, ok? Mas, enfim, galera, para finalizar, então, considerações finais. O jogo é legal, é um sistema de apostas, de sorte, que dá para você tentar fazer alguma estratégia para ganhar, beleza? Mas, como eu tô falando aqui, é um jogo de sorte. Então, cara, saiba que você tem que investir um dinheiro que você possa perder, porque tem tanto sorte quanto azar, né? Então, você vê ali, faz a sua análise... Tenta fazer uma estratégia que você pode estar tá ganhando sim. E tem essa questão de marketing de rede, tá? Então, se você gosta disso, é legal. Dá pra você compartilhar com bastante gente e ganhar. Mas se você não é muito bom também nisso, né? Aí você que vai ver o que é melhor pra você. Então, eu tô trazendo aqui o conteúdo. Não é uma dica de investimento. Você faz a sua análise. Afinal, você é o seu dinheiro, cara. Então, você vê se vale a pena ou não. O que eu achei legal é que é um pouquinho de dinheiro que você pode colocar. Tipo, dá pra você começar ali com 50 centavos, um real, 3 reais, 5 reais. E pode acabar ganhando. E você indicando pessoas, você pode ganhar mais. Então, isso que eu achei legal dessa parada parada aqui, mas aí você vê se vale a pena. Demorou? E é isso aí, galera. Tamo junto, tá bom? Eu tô no aplicativo. Se eu perder, cara, eu perdi ali tipo um pouquinho, mas eu posso acabar ganhando muito também. Essa que é a ideia. Valeu? Então tamo junto, galera. Valeus. Falou.